E aí galera, belezinha? eu tô suave? Presta atenção urgente neste vídeo. Você vai querer beijar meus pés depois do que eu te contar. E é por isso que eu vou te contar. Eu nunca vi uma dica tão boa quanto essa. Eu juro você vai agradecer pelo resto da vida. Eu já vi homens que chegaram em um nível muito alto em controlar a ejaculação. É uma coisa natural, totalmente saudável que combate os problemas sexuais masculinos. Tem um poder maravilhoso e o mais legal você encontrar facilmente. Mas antes mete o dedo nesse joia aí. Antes que você goze, demorou? E se inscreva no canal. Isso que eu estou te falando é totalmente diferente, recém-descoberto, que cura de verdade a ejaculação precoce. Você sabe que existe produtos que só fazem você gastar dinheiro e não resolvem nada. Cuidado! Tem muita fraude por aí. Porém, não contam a verdade. Você não precisa de produto químico nenhum para não usar. Não é necessário. Isso é mentira. Você gastou dinheiro à toa e se comprou. O fato desse recurso ser único, prova que soluciona. Porque depois de usar, não precisa de mais nada depois dele. Você entendeu onde quero chegar? Não precisa gastar dinheiro com mais nada depois dessa dica. Isso é maravilhoso. Muito excelente. O objetivo disso é acabar com esses químicos que fazem mal para a saúde do homem, como problemas cardíacos, ansiedade e depressão. Eu vou colocar o link na descrição, sei que muitos homens estão buscando. É só clicar no link que não tem segredo, no outro dia mesmo você já tem resultados. E sobre a dica do começo do vídeo, não preciso nem te falar depois desse vídeo maravilhoso que você vai ver clicando nesse link que vou deixar aqui na descrição. Cura mesmo a ejaculação precoce. Recomendo muito. Espero ter ajudado e vamos pra cima galera. Abraço.